Aqui em Salinas é uma região produtora conhecida nacionalmente, mundialmente, como a região produtora de cachaça, cachaça de qualidade. Em 2008 foi encaminhado um projeto ao Banco do Nordeste, esse projeto foi aprovado com intuito de seleção de leveduras para nível de indicação geográfica. Isso vai ser importante mais para evitar até mesmo a questão de pirataria, de vender cachaças de má qualidade que vem de outras regiões que vem muita cachaça de outra região, aqui, é se pensa que é de salina, né? ah, de salina, isso aqui envolve, mistura, vende, as pessoas realmente não estão conscientes, né? Essas leveduras selecionadas, elas já foram testadas a, em escala de laboratório, ou seja, em alambique de 40 litros, né? O produto obtido é, do processo fermentativo dessas leveduras selecionadas, elas já foram, já foi feito a análise, a parte de análise físico química e a partir daí... Nós vamos analisar os dados para poder ver é, é, né, o resultado desse produto, desse trabalho que vem sendo é, feito aqui no Instituto, juntamente com a Universidade Federal de Ouro Preto.